Ah, boa tarde amigos, sou Maurício Malcoca, hoje vou fazer um vidinho aqui mostrando a nós trabalhando aqui nas variônicas número 2 Então é para os amigos ver aí que como é que nós trabalhamos nelas aqui na... na oficina Aqui ela já estão tá um pouco meio caminho andado aqui ela já está já está aqui com o rolamento de cima e ainda falta nós colocar o rolamento de baixo e fazer o... E travar o pino também aqui, ó. Lá. Essa aqui é a parte que vai embaixo. Que é, a, é, que é a busca, o rolamento de, de baixo. Esse vai aqui, ó. Ele vai aqui e essa outra parte aqui, ela vai em cima aqui, ó. Então, a... Esse é o que nós fazemos Travamento nela Bom, agora Nós vamos Também mostrar aqui Essas aqui, ó Elas estão, ó Preparando elas Já tá aí, Já estão movimentando Mas nós estamos ainda Preparando elas Vamos aqui eu tô preparando dois par Dois vai viajar ó. Agora vou essa aqui em cima, porque aqui já ficou mais fácil de, de ver aqui. Agora nós vamos fazer um, essa daqui, que a gente vai fazer o furo da antena agora. Nós vamos tirar o rolamento, ela já tá com o rolamento dela aqui, ó. Aqui ela já tá no rolamento. Nós tira o rolamento e nós vamos fazer o furo dela. Nós tira também a parte aqui de cima da onde é o parafuso da antena. E nós vamos fazer um furo nela. Que é o furo da antena. Que é antena que vai aqui. Ó. Então a, nós vamos preparar aqui. Estamos preparando aqui a morça e nós vamos furar. É, nós estamos preparando ela Essa parte tem que tomar cuidado Porque uma tem um leve inclinamento a outra é um pouco A outra já é bem no esquadro Então a ela, ela dá um pouquinho de trabalho Para você controlar ela aqui bem Mas ela, depois que você controlou também É só furar Agora nós vamos controlar parafuso vamos tirar o meu aqui pera aí, pera aí que eu pus o parafuso aqui já não tô achando ele então deixa eu achar esse parafuso aqui onde eu pus ele pior que eu acabei de tirar ele aqui aqui é fácil fácil você perder as coisas mas nós temos aqui ó agora nós vamos medir esse parafuso aqui ó, que ele tem que ficar num comprimento que ele alcança esse comprimento aqui ele alcança agora nós vamos fazer aqui a centrar bem. Vamos dar mais uma conferida, porque sempre é bom estar tá conferindo. É uma coisa. Agora nós vamos furar para a antena Agora nós temos aqui um pequeno detalhe Vamos ter que dar uma, uma destombada nele Então esse furo ele é muito importante Agora nós conseguimos centrar ele está sempre corrigindo aqui o pé para que ele não saia fora esse aqui ele é um pouquinho complicado porque esse furo aqui ele é muito minidoso ele não é um furo, você marca ele e fura ele direto nós aí você fica aí três quatro vezes acertando ele agora sim agora ele já pegou o lugar dele para não conseguir aqui atrás mas não tem muito segredo não o segredo é o capricho vazando ele vazou tá aí tá vazado tá furado agora nós vamos testar a antena para ver se ela está passando tá apertada a antena tá apertada nós vamos tirar um pouquinho dela agora aqui nós traz ele aqui na, na... Agora nós testa ela de novo e vamos ver como é que ela vai passar. Ainda tá apertada. Ainda tem mais um pouquinho para tirar. Então vamos tirar. Vamos testar a antena outra vez agora ó tá vendo que a antena passou ó certinho agora o que, que falta aqui falta o parafuso vamos colocar o parafuso vamos dar uma apertada no mioque nele aqui vamos ver se a vara vai passar aqui tá já completo Nele vai tá certo, e essa aqui tá furada e o parafuso também tá no lugar dele colocar mais na câmera, então aqui ó, você vai ver que agora o parafuso está no lugar dele agora nós volta para ele aqui o anel dele, essa aqui ó, nós volta para cá e ela tá pronta já para ir para empunhadeira e lembrando aí os amigos que não esquecer de dar o um like no canal para ajudar nós e essa semana também Quarta-feira agora Eu quero fazer uma live Que já faz dia que eu não faço Então nós vamos ter uns vídeos aí Vamos começar a caprichar nos vidinhos agora Nós ainda tem mais um aqui para ser furado Nós vamos furar ele Tirar o parafuso Também vamos furar ele também Porque nós já estamos com a máquina ligada Então nós já terminamos já de furar ele Depois para terminar o vídeo Eu só vou colocar uma bucha ali Para o pessoal ver como é, como é que nós colocamos essa bucha Então vai ser rápido Eu só estou equilibrando aqui a ponta do parafuso porque ele tem que ficar numa medida aqui agora que tá bom agora nós vamos marcar corrigir aqui ó essa essa parte que tem que corrigir é muito importante tornar a corrigir a furação, isso também é, é importante. muito cuidado com ele, porque senão ele sai fora. É, colocar essa vareta nele vamos ver como é que passou ah, essa já passou da primeira furação então, agora nós vamos colocar o parafuso porque ela já passou na primeira não precisou nem ajustar ela agora o parafuso aqui aqui o parafuso assim, é a primeira vez que você põe ele aqui se ele não apertar no alicate dele Agora, nós vamos colocar aqui a varionica, a vareta dele. É, ficou uma garrinha aqui que nós vamos ter que levar. E às vezes, é uma coisinha pouca, ela para e não, não passa. Se o parafuso já está no lugar, também tá, também tá pronta. Essas aqui, ó. Elas estão prontas para o anel dele. Vou colocar o anel também. Já os dois rolamentos de cima. Então, aqui ó, elas estão prontas. Essa aqui ela está pronta para ir para a empunhadeira. Igual, igual que estava aqui Essas aqui já estão na empunhadeira. Já só falta embuchar as buchas de baixo e pinar. E pinar pina o centro não essa aqui, isso aqui, ó agora nós vamos nós vamos fazer um tentar fazer o pino aqui de centro Eu vou tentar gravar para ver se nós vamos conseguir aqui já é gravar o pino vou mudar aqui a câmera Mas eu acho que vai dar certo para nós fazer aqui sim Agora nós vamos Embuchar Vocês verem aqui, ó Que agora nós vamos embuchar uma parte de baixo aqui Não é Sempre ter cuidado aqui com a rosca Agora eu não sei se a câmera Vamos ver se a câmera tá pegando lá direitinho, né? Vou ver. Ah, tá, tá fora. Mais pra cá. Eu acho que a câmera não tá pegando muito certinho aqui, ó. Na onde eu tô com a mão ali. Deixa eu ver agora. Coisa aqui que tá atrapalhando aqui mas tá aqui ó não vai ver vai dar para vocês verem na câmera vai dar para ver aqui na câmera que aqui, aqui ó agora nós vamos embuchar vamos fazer esse embuchamento dar aqui ó, parte daqui para ficar mais, mais visível aqui nós vamos fazer esse embuchamento E agora nós vamos ter que dar uma tirada Nessa ferramenta aqui É que vai aumentar o vídeo aí um pouco Porque ela deu uma rebitada aqui nós precisamos Acertar ela para ela vai gasar um pouquinho não vamos ver aqui bom agora a ferramenta está certa agora nós vamos descer essa bucha vocês vê que essa bucha ela desce na Agora, vamos ter que tirar isso aqui. Essa ferramenta aqui, ela ainda ficou apertada ainda. Vamos ter que usar. Ela ainda tá, ela tá arrebentando. vamos acabar de chegar agora é muito importante que nós teste a altura tem que descer um pouco agora vamos ver como é que ela ficou aqui na altura ó agora que vocês vão perceber aí vamos ver se o vídeo tá dando para ver agora ela tá embuchada e agora é só nós pinar ela tá pronta esse primeiro aqui ó ele aqui ó e aí depois nós vamos embuchar esse rolamento e fazer o contrapino é uma coisa aí muito simples aí O pessoal aprender aí Só que esse material da empunhadeira é difícil Esse material nós temos que fundir Então eu não acho Esse material também para comprar aí em mercado Lembrar o pessoal aí para não esquecer do like hein? Dá o um like para ajudar nós Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo